E aí, okay, guitarrista, beleza? Vou estar te passando aí agora a música completa aí, Seu Sangue do Fernandinho, ok? Foi um pedido da galerinha na nossa comunidade aí, se você não tá olhando lá, se você não tá participando, participa, tá? Tá bem proveitoso. Então, vou estar passando ela completa, timbre, acordes, levada de mão direita, o riff inicial, o riff na hora que começa a cantar, o riff do o solinho do finalzinho, vou estar completão. Só não aprender, se não quiser mesmo, ok? E outro pedido, se você não tem comentado no nosso vídeo, comenta, sempre ajuda bastante a gente, tá? Deixa o seu like também. Beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder as notificações aí. Beleza? É importante porque senão você perde todo o nosso conteúdo que a gente está disponibilizando. Seja aqui, você perde também conteúdo no Instagram, você perde tudo que é conteúdo sem mais nada. Beleza? Então bora lá. Roda a vinheta! Bom, então vamos lá, a música ela está em lá maior, OK? Ou fá sustenido menor que é o relativo. Aqui a gente monta uma pentatônica, né? Só que a gente vai pegar essa pentatônica aqui, oitavada, né? A gente vem aqui para depois da casa 12. Tá? A gente tudo que a gente tem aqui no começo do braço, a gente tem igual aqui, é, passando para oitava da frente, né? Então, o que faz a divisão da oitava a casa 12, certo? Então, o que a gente vai pegar aqui, ó, a pentatônica sai aqui, ó. É a mesma pentatônica, pentatônica de Fá Sustenido Menor, tá? E o meu timbre aqui ele tá da seguinte forma. Tá? Você vai ver que ele está com bastante ganho. Tá? Que é o que eu preciso aqui dos, dos harmônicos bem, bem ressaltados, tá? Se tiver, o harmônico não estiver saindo muito bem, tenta jogar um pouquinho mais do agudo, né? Que aí o agudo vai te ajudar. Tá? Quando for executar o harmônico, tenta jogar aqui com o captador do, da ponte... Tá? porque aí o, o som ele é mais agudo, vai soar melhor aí, ok? Não quer dizer que aqui também não saia, mas na ponte sai melhor, certo? Basicamente isso, formatos de acordes que a gente vai precisar, power chord, tônica quinta e oitava, ok? São os acordes que a gente precisa para executar a música completa, então, a gente tinha que ter precisado do conhecimento da pentatônica, mas se quer é mole, você vai ver na tablatura aí, beleza? Então a gente já vai começar aqui partindo do primeiro riff da música. Nosso primeiro riff ele é executado com o pedal pitch, é aquele pedal que quando você pisa, ele é tipo um pedal wah-wah, né? É, onde você consegue fazer a movimentação em tempo real Então você vai pisar e ele vai alterar a frequência da sua nota Ele vai jogar oitavas acima tá? Eu não tenho esse pedal, mas no vídeo eu fiz porque eu estava com a G5N Agora eu já não estou mais com ela, ok? Então vai ter que ser sem aqui, mas dá para você executar com base no conceito que você vai adquirir aqui Beleza? Então a gente vai começar aqui, ó. partindo aí, seguindo a tablatura tá? A gente vai repetir algumas vezes, essa partezinha aqui é sucesso, ok? Então é só seguir aí, ó Tá, e vai repetir isso aqui várias vezes. Então vai ficar assim, ó. Ele mais rápido, né? Vai acabar aqui. E aqui a gente já entra no segundo riff, né? O riff que vai tocar juntamente com o cantor fazendo a, a voz, né? Então nessa parte aqui vai ser simples também. É só seguir na tablatura aí que tá mole. Ok? Então vai ser aqui, ó. Tá? Vai ficar repetindo isso aqui várias vezes, ó. No final vai ter aqui, ó. Tá, então, ó. E aí, agora, finalizou essa parte, tá? Lembrando, eu vou colocar na tablatura somente o número da casa, né? Não vou colocar quantas vezes vai repetir, porque vai ficar uma tablatura gigante pra... Quatro notinhas, ok? Mas vai dar pra entender legal aí. Pausa rápida no vídeo. Dois recados importantes aí, muito rápidos. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, entra lá, a gente está compartilhando conteúdo direto com vocês. Se não seguiu no Instagram ainda, segue o Instagram também, lá também tem mais conteúdo. Tem conteúdo espalhado por todo canto que você imaginar aí, ok? E se você não faz parte ainda do nosso curso Evolução, quer aprender guitarra do zero ao improviso, com a nossa metodologia, com a maneira que a gente tem ensinado você aí, olha o link que está na descrição, ok? Garanto uma das 100 vagas, beleza? Então é isso, recados rápidos e volta pro vídeo. Depois a gente vai pegar aqui, ó, dois acordes, tá? Primeiro o Mi, depois o Ré. A gente vai finalizar aqui, então, ó. Tá? Ele aqui, esse lance tá sendo feito com palmute, né? Então, ó. Começa no Mi, né? vai repetir isso aqui, acho que duas vezes Essa mudança de acordes Em seguida a gente vem pra parte mais divertida, né? Que é a parte onde a gente vai jogar power chords Deixa eu até pegar um pouco mais de distância pra você enxergar tá, A gente vai pegar power chords O primeiro power chord vai ser o de sol Depois a gente vai vir no ré Depois a gente vem no fá sustenido E depois no mi Os três primeiros acordes vai ser feito O acorde você pode voltar aqui, né? Eu gosto de executar assim. Depois você vai vir aqui no Ré. E tem o um harmônico entre os acordes, tá? Então vai ficar assim, ó. Eu vou tocar ele bem lento, tá? Tá? Esse harmônico aqui, ele vai sair no traste da casa 5. Pra executar ele, você só precisa encostar de leve aqui em cima do traste exatamente, ó. não é apertado tá você vai deixar somente aqui ó certo e que você tira esse harmônico aqui na casa 5 tá lembrando que é no traste não é na casa é no, no traste certo então a gente vai executar aqui ó sol três vezes na si, uma na sol uma na ré tá então ó. Depois você vem no Ré Fá sustenido Mi E depois você vem pro Ré, né? Tá? Bom, então isso aqui mais rápido vai ficar assim, ó E depois você vai pegar aqui uma sequência de dois acordes. O que a gente fazia Mi, Ré, vai fazer agora Ré, Mi, ok? Então, ó, finalizou lá. Mi, agora vem Ré. Ré. Mi. Ok? Nessa parte aqui, lembrando sempre, a dinâmica é da mão direita é o que vai comandar, tá? Então a gente tem várias dinâmicas aí durante a música, Ok? Depois a gente vai pegar quatro acordes, esses quatro acordes vão ser aqui o lá, o mi, fá sustenido e o ré. OK? O nesse aqui você vai acrescentar meio tom no mindinho, que você desce para a corda assim, OK? Então vai ficar assim, ó. Mais lento aí, tá, ele vai pegar essa sequência aqui e vai repetir algumas vezes, ok? Depois a gente vai voltar para a introdução, né? Aí volta. Depois volta tudo novamente, e a gente tem um trechinho que é diferente, né? Essa parte, todos os instrumentos param, vai ficar basicamente a bateria, ok? E aí vem uma, uma frasezinha rápida na guitarra, e essa frasezinha também não é muito difícil, só que ela é um pouco rápida, tá? Então, vai ser basicamente essa frase aqui, ó. Vou executar ela bem lenta, pega na tablatura, e aí eu executo ela mais rápida. Tá? Vai ser aqui, ó. ela rápida fica assim. Tá? E depois a gente volta na mesma frase, no mesmo, na mesma sequência de acordes, né? Tá? E aqui a gente pode dar como finalizado, que a música ela vai repetir algumas vezes cada estrofe que foi passada, mas o arranjo é o mesmo, ok? A guitarra vai encaixar da mesma forma aí. Beleza? Se gostou do vídeo, se te ajudou bastante aí, não deixa de comentar, não deixa de deixar o like aí, ok? Isso aí ajuda bastante a gente, ajuda o nosso canal a crescer. Beleza? Um grande abraço então e até o próximo vídeo.